Surpresa! Yeah! Big Brother Brasil! É pessoal, pode confessar, você aí também está com saudades de dar uma boa espiadinha no Big Brother Brasil, né? E no vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou antecipar as novidades da edição de 2022. E eu começo aqui ó, com uma novidade: vão ser no total 22 participantes. Essa é uma das novidades, mas no vídeo você vai conferir muito mais. Então, você já sabe, ó, se inscreve aqui no canal e vem conferir tudo isso e muito mais agora. Vem dar uma espiadinha no vídeo de hoje, tá? É, pessoal, e vem dar uma espiadinha que agora eu vou sim falar as novidades do BBB22. Segundo o site Observatório da TV, a TV Globo já enviou para o mercado publicitário tudo, tudo que vai acontecer na edição 2022 do Big Brother. E uma novidade que eu já vou confessar aqui para vocês, já vou adiantar, que é o nome dessa edição. Agora vai ser ultra big dos bigs. Olha só, pessoal, ultra big dos bigs. É assim que o Big Brother Brasil está sendo encarado aí para o mercado publicitário e a TV Globo aposta que sim, ele vai sim fazer e bater todos os recordes das edições anteriores. Será que isso vai acontecer? Interrogação. Será que vai surgir uma nova Juliette que vai conquistar milhões e milhões de de pessoas nas redes sociais e pelo Brasil pelo mundo afora interrogação também essa é a aposta assim ultra big dos bigs já é o nome aí para essa novidade de 2022 o site também ele já revelou aí as novidades da edição e vão ser 107 dias de confinamento Olha só, pessoal, é muito tempo e a gente gosta disso, né? Porque vai ter mais dias ainda que a gente vai poder dar aquela espiadinha no Big dos Bigs. Ou melhor, Ultra Big dos Bigs. E continuando, além de tudo isso, né? Ultra Big dos Bigs, 107 dias... A estreia é isso que a gente quer saber, pra gente já colocar aqui na nossa agenda, nosso despertador, que vai sim acontecer a estreia do Big Brother. Isso vai acontecer no dia 24 de janeiro. Olha, já virando o ano, a gente já sabe que em algumas semaninhas já vai estrear o Big dos Bigs, ou melhor, de novo em Bruno. Ultra Big dos Bigs, é assim que vai ser considerado, então no dia 24 de janeiro, anota aí, vai acontecer a nova edição do BBB. Ah, uma interrogação que aconteceu aí, o mercado, todo mundo já está sabendo, as novidades, tudo, que vão surgir agora no Big Brother. Uma interrogação é, quem vai apresentar o Big Brother Brasil 2022? E a resposta eu vou dar daqui a pouquinho. Mas muitas pessoas aí circularam nas na internet, nas redes sociais, falando que o Thiago Life não vai apresentar mais a edição. Muitos aí apostam na Ana Clara, ela aí pra participar, ela que é uma ex-BBB, e ela aí agora que se destacou de fato, né, naquelas entrevistas pós-eliminação, e ela se destacou muito, né, pelo seu entrosamento, engajamento, tudo, tudo, que a Ana Clara fazia, ela se destacava muito, então ela tem a cara do Big Brother, ela é filha de um Big Brother né, querendo ou não, ela saiu do programa e agora ela se destaca aí como apresentadora, então todo mundo aí tá postando uma nova cara aí o Big Brother. Uma outra cara também que tá circulando nas redes sociais, todo mundo aposta as fichas para o Marcos Mion assumir a edição do Big Brother Brasil 2022. Todo mundo fala que ele tem a cara do reality, desde que ele saiu lá da Record TV, todo mundo aposta a ida dele para a TV Globo. Até o momento, ninguém confirmou. Desde então, da estreia do No Limite, né, que o André Marques apresenta, ele aí estava considerado como o apresentador do programa. Mas a TV Globo foi lá e mudou de ideia, e sim, e deu o programa para o André Marques mas eu sinto que em algum momento o Marcos Mion vai sim para a TV Globo, mas eu já adianto para vocês que não vai ser no Big Brother. Eu sou muito grato e eu quero aproveitar aqui para agradecer cada um de vocês que foi lá, encheu o saco do Boninho, de todo mundo, fez hashtag o caramba. Isso foi tudo muito, muito louco. Ó, 2022, isso já é certeza que não vai ser. O porquê disso? Nesse mesmo informativo aí que a TV Globo mandou, para o mercado publicitário falando das condições, tudo o que vai acontecer no Ultra Big dos Bigs que ele já falou, a data de estreia, participantes por aí vai ele já assumiu também, a emissora né, que quem vai apresentar vai continuar sendo ele, o Thiago Leifert sim, ele vai continuar apresentando Big Brother Brasil ele aí que substituiu o Fausto Silva na Super Dança dos Famosos vai finalizar o programa, depois vai apresentar o The Voice Brasil e por último, vai sim, lá em janeiro, apresentar o Big Brother Brasil. Não pedi para sair do BBB, eu não estou com esse plano. Estou amando fazer o BBB como sempre, amava como telespectador e amo fazer o programa. Vocês estão vendo, me emociono, eu dou risada, eu fico bravo, eu vivo aquele negócio, eu amo, amo cada vez estou assistindo neste momento. Eu não paro de trabalhar no Big Brother Brasil, nem na minha folga, que é quarta-feira. E eu confesso que o Thiago tem a cara do programa já, né? A gente já está acostumado ele aí apresentando o Big Brother Brasil. Lógico, o Bial dá aquela saudadinha, tudo porque a gente era um momento icônico da televisão, né? As eliminações, quando, quando melhor, quando o Bial filosofava, né? Era aquele momento que todo mundo ficava atento. Mas o Thiago também, né pessoal, está de parabéns porque ele se envolve no jogo, o que foi aquela final com a Juliette, né? Ele dando aquele anúncio que Juliette... É a vencedora e ela nunca saiu lá do ranking de primeiro lugar dos nossos corações, que é a Juliette, sim. Nunca imaginei que eu seria tão amada e acolhida por pessoas que não me conheciam, por pessoas que acreditaram em mim. Mesmo quando tudo dizia que não. Muito obrigada, eu não sei descrever. É, eu, eu tô emocionada quando eu vejo o olho de vocês brilhando, quando eu vejo... Ai, quando eu vejo a quantidade de amor que eu tô recebendo... Eu não sei como retribuir tudo isso... Muito obrigada. Ah, se você gosta da Juliette, ó, seleciona o card aqui e assista o vídeo falando sobre essa final do Big Brother, que é Juliette campeã, combinado? É, pessoal, falta aí um bom tempinho aí para a estreia do Big Brother, né? Mas aqui no canal você já sabe que eu amo reality show e você que acompanha aí também, eu tenho certeza que também gosta de um bom reality show, dá uma espiadinha, fogo no parquinho, não é isso? É, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Ah, se você tem uma sugestão de algum participante para o Big Brother Brasil 2022, alguma celebridade para o camarote, deixe o seu comentário. E por falar em deixar, ó, se inscreva aqui e ative as notificações para o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.